Bom dia galerinha, passamos aí uma semana sem produzir vídeos, mas foi para vocês digerirem a semana anterior que teve muito vídeo, teve praticamente sete vídeos em uma semana, só um vídeo para cada dia, então não descanso né. Hoje é dia do amigo, então parabéns a todos vocês que acompanham nosso canal, muito obrigado, vejo vocês como com, com os amigos, ou como amigos, como os amigos é duplo é, é, é, é, é sentido, Faz essa área aqui, véio. pô, eu fico fascinado com essa obra, né? Eu que eu passo por aqui que todo dia eu vejo a, a transformação. Eu acompanho isso aqui desde quando não tinha nada, tinha nada, matagal, é, era uns galpões que tinha ali atrás, não tinha a passarela ainda, sei lá não, a, as linhas do, do metrô. Vai acompanhando passo a passo e tá vendo que tá saindo né? vamos entrar voltando voltando voltando e agradeço a vocês por sempre estar acompanhando o nosso canal vocês sabem que eu não sou focado tá está fazendo esses vídeos aqui para a promoção minha, não, faço porque vejo que vocês gostam, muita gente tira dúvida, quer saber da moto, desempenho, como é que ela se sai, quer conhecer o um caminho Salvador. Então a gente tá aqui mais pra ajudar. No dia que você vir pra nada, a gente para. não, luto, não me dá nenhum, eu não rentabilizo os vídeos, eles não são pra ganhar dinheiro. aumento algum, não gosto de propaganda, eu dei propaganda. Eu acho um saco aquelas propagandas no YouTube. Tá aqui só porque tem gente que gosta então vamos lá eu não sei se também pode ser uma maneira de tratamento psicológico pra mim para cara solidão do trânsito vem aqui eu vou, vou conversando sozinho sozinho entretanto com vocês mas é uma conversa meio como podemos dizer? É... Assimétrica. Não sei se esse termo se encaixa, mas dá, dá pra ter uma noção, né? Eu, vocês e Landoca aqui, que tem que acertar também essa asa, lembra? Lembra o cara de cá ficar batendo? aqui, em breve vai estar tá assim. Em breve, em muito breve mesmo. E aí a gente vai ter que fazer aquela, aquela operação Opa, aqui não, tá. não Dá pra ver, partindo A gente vai resolver Só preciso parar um tempo Porra, de manhã eu fui fazer fisioterapia mas Cheguei lá, tava cheio pra caralho Ah, não fiquei não, eu não gosto de nem... lugar cheio Alguém vai pensar, porra, achei que cedo. Caralho, velho. Cai de véio lá, você acha que os coloróis chegou tarde? Não, eu vou procurar outro local pra fazer fisioterapia, porque... Ali... Tá fazendo a clizu, em peri isso aqui. É muito cheio. E não é organizado, é... é por ordem de chegada. Isso é... Isso é errado. Tem que agendar. Ué, fisioterapia, velho, é nada emergencial, não. Tipo, chega correndo pra fazer, tipo, uma fratura, um corte. Giro, não velho A Agenda aí a é pessoa pronta Tem que tal tá segunda, terça e quarta porra. Ela tem o dia inteiro. Então a gente, a gente que a pessoa vai, vai dar o um seu jeitinho. Não puder ir pronto, vai ver os horários aí vai se organizar. Porra, mas aí coloca quando é de chegada. Claro que vai encher pela manhã. Claro que vai encher no final da tarde. A hora de meio-dia também pode dar pico. Só parece que esquece que tem gente que trabalha. Mas enfim. se com isso não vamos dar nosso jeito deixa espalhar embolou foi Chegando perto de trabalhar agora, eu lembrei do último serviço lá Já fechei, ficou beleza Um storage utilizando o, o FreeNAS. Aí ele está usando Três interfaces de rede O servidor tem quatro Três eu estou usando Como se fosse uma única porta com o protocolo LACP, então, assim, se assim, duas portas que se conectar, uma ela continua, e tem uma redundância de, de, de, de três cabos. No Amor, que faz a conexão é com ele, tem dois cabos, então, a mesma coisa, no VEMOR, posso perder até um cabo, então, tá em sucesso, funcionando, todo lindo, todo redundante. Já está em produção Bom, galerinha, vamos ficando por aqui E até o próximo vídeo, valeu? Tchau, tchau